Fala Brasil, um abraço para você ligado aí no na IGTV. GTV. Negócio é o seguinte, hein? Uh, nós tivemos aí algumas contratações do Borussia Dortmund para a temporada, principalmente pelo que aquilo que, que foi feito nessa última janela de transferência. E acredito que uh, a única contratação duvidosa que o Dortmund teve aí nessa janela de transferência é óbvio. Só poderia ser a do Rúmel, né? Porque, por vários motivos, né? Primeiro, pela condição dele como jogador. Segundo, pela capacidade de você... Talvez... pegar outro zagueiro melhor. Pela condição física dele que ele, tem... que ele tem feito. Então, não seria um absurdo... Se colocasse outro jogador para Pra, pra, pra essa função, né? Então, partindo desse princípio, né? partindo desse pressuposto, acredito que o, o Dótipo fez boas contra, contratações, sim, trouxe bons jogadores, sim, como o caso do Toga Hazard como o caso do Nico Schultz, como o caso do, do Johnny Brandt, nesses pontos eu não tenho nenhuma discussão que acertou muito bem. Porém, porém, porém, porém, porém, errou ao trazer o Hummels. Por quê? Primeiro, a questão física do Hummels, que a gente sabe, já não é mais a mesma há muito tempo. não é de hoje e também não vai ser agora que ele vai recuperar tudo isso. Já, já, não, já não está mais no auge, já não está mais como, como condição técnica para... O, o, do ótimo poder fazer um resultado decente, é o é que eu sempre falo, né? eu não deveria, não deveria nem chamar ele para a casinha do cachorro, para comer de história, mas por outro lado, é, tudo isso, né? toda essa condição, toda essa particularidade, né? ela se deve muito a uma diretoria que acha de que trazer os caras de volta, Uh, e que não, não, muitas vezes não, não dá certo por números motivos, a questão da idade, a vida passa para todo mundo, né? a condição física passa para todo mundo, dificilmente você consegue recuperar o mesmo alto nível de antes. Né? E a gente sabe que o, o, o caso do Rui's é mais grave ainda porque além de ele se machucar, ter se machucado, algumas vezes ele sempre se mostrou um zagueiro lento, uh, um pouco inseguro. Como, como coisa do. do, do é, de, de contexto. E, acho que isso que foi o grande problema. Eu, por isso eu achar contra. Mas no, no, no contexto geral, uh, acho que o Dortmund poderia ter procurado um outro zagueiro. Eu acho que o Dropac deve sair. Tem que sair, porque ele não tem a condição também mínima para ser zagueiro do Borussia Dortmund. Ah, mas ele é um zagueiro experiente e então, tal, mas desde que ele chegou, nunca mostrou que veio, sempre foi um zagueiro limitadíssimo e, e esse foi um grande problema durante a temporada, principalmente nas vezes que ele entrou, ele não colaborou, ele não ajudou o time, uh, o time levou gols bobos, muito por conta dos erros infantis do jogador e principalmente do Toprak, quando ele teve que entrar, e, e esse foi um problema sério que o time não soube lidar. Além disso, uh, tem uma outra grande questão disso tudo, né? Que o Luizão Fábio, ele, ele vai, vai ter a continuidade, ele vai ter a oportunidade dele. Mas eu já não tenho essa segurança toda sobre se ele vai conseguir colocar esse Borussia Dortmund no patamar... É, de título, né? porque se a gente for para analisar, pelos últimos anos, o ele no Reta no segundo ano de trabalho dele, não conseguiu fazer nada, né? começou a errar, errar, errar, errar, errar demais, e aí o time do Reta caiu naquele ano, no, no segundo ano de trabalho dele, e mostra um pouco dessa insegurança, essa coisa de querer trabalhar com elenco muito curto, também é outro problema, porque você tem uma temporada que é longa, que é grande, com muitas competições. Né? Você tem aí a Bundesliga, você tem a Copa da Alemanha, você tem é, a, a Champions League e não dá. Com um elenco curto. Né? O Valerdi, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai jogar como titular ou não. Né? Também é uma outra questão. É para se comentar também, porque ele veio com a premissa de jogar no time de cima e... Jogou os jogos do Sub-23 e tal, mas nada muito também daquilo, né? Ficou algumas vezes no banco no time principal, mas também nada muito muito fora do comum. Também acho que não deverá jogar e provavelmente deve ser emprestado para nunca mais voltar, né? É aquela mesma coisa que aconteceu com o Arik Drum... Ou com o próprio Paslak, por exemplo... Né, que ele foi emprestado, emprestado, emprestado... tentando emprestar... Quando foi... Mas o sucesso da Inglaterra... Não vai voltar mais... Né? É, é, essa que é a realidade... Resumo... Acho que o fez boas... Vindas de jogadores... Mas pecou aí talvez um ponto mais importante... Que... Talvez... Tenha sido o seu grande erro... Né, que foi trazido o Homemus. Posso queimar a língua no final da temporada? Posso. É provável? Talvez. Vai depender muito de situações, de como que vai validar isso aí. E isso só a temporada é que vai descrever exatamente qual será a condição de cada um para a temporada desse ano de 2019-2020. É. Tem o um restante de, de janela pela frente, alguns jogadores vão embora, provavelmente Kagawa também vai embora. Ele já estava emprestado no Beziktas, né? aquela situação como já aconteceu com o do, do Ziak e também com o Pazlac, né? ser emprestado para depois o clube recomprar. Né? O, o Isaac também já foi emprestado lá na, na Holanda ou no, no, no, no Biratwe. Agora já foi recolocado no. no, no no Real Sociedad porque o Duarte, o Duarte não quer mais, né? e, e assim vai se consolidando um elenco que precisava até ser melhor, que precisava ser reposto algumas peças, e, e isso faz uma diferença muito grande para a, temporada, para a temporada, tanto como time titular, como como time reserva, tá certo? Maravilha, garotinho. Olha, você aí nos comentários abaixo, você pode dar o seu comentário, pode dar a sua sugestão, pode falar aí o que você achou sua janela de transferência. É... Vamos tentar fazer mais vídeos hein, sobre isso também, para gente falar um pouco mais sobre é, essa questão do Borussia Dortmund. E continue ligado aí, hein? Um abraço para vocês e até mais.